Jogos em Flash, aqueles famosos jogos de navegador que muitos costumavam jogar quando eram crianças, pois lá existia uma grande variedade desses jogos. Eles eram simples, rápidos, práticos e divertidos, como qualquer outro jogo. Só que um tempo, muitas coisas mudaram e o flash ficou cada vez mais crítico. Olá, meu nome é Sazito e nós vamos ver a época de ouro dos jogos em flash. Nos anos 90, a internet estava se tornando cada vez mais popular e acessível e os desenvolvedores estavam procurando maneiras de criar conteúdo mais interativo e dinâmico para a web. Foi nesse contexto que o Flash surgiu em 1996, como uma ferramenta de animação e interatividade para a web. O Flash foi criado pela Macromedia, uma empresa que também desenvolveu outras ferramentas de software para a web. Inicialmente, o flash era usado principalmente para criar animações simples e jogos para o web, mas à medida que a tecnologia evoluiu, o flash se tornou cada vez capaz de criar aplicativos web mais sofisticados e interativos. Nos anos 2000, a popularização da internet foi impulsionada pela crescente disponibilidade de acesso à internet de alta velocidade o que tornou possível o streaming de vídeo e o download de arquivos maiores. Isso levou ao surgimento de novas formas de entretenimento e comunicação online, como o compartilhamento de vídeos e a comunicação por vídeo em tempo real. E foi assim que começou a surgir a era dos jogos em flash. Os jogos em flash eram populares por vários motivos. Em primeiro lugar, eram fáceis de jogar. A maioria dos jogos em flash exigia apenas que o jogador usasse o mouse ou as teclas do teclado para controlar a ação. Além disso, os jogos em flash geralmente eram rápidos para carregar e podiam ser jogados em qualquer computador com um navegador compatível com o flash. Os jogos em flash também eram populares porque havia muita variedade, desde jogos de quebra-cabeça e jogos de plataforma até jogos de tiro e jogos de estratégia. Havia algo para todos os gostos, além disso, muitos jogos em flash eram gratuitos, o que os tornava acessíveis a um público amplo. Ao longo do tempo, os jogos em flash perderam muito a sua popularidade, à medida que a tecnologia da web evoluiu, ficando para trás no quesito de inovação, até o encerramento das atividades em flash no ano de 2020. Eles ainda eram lembrados como uma parte da história da internet. Ainda é possível jogar em emuladores ou navegadores antigos que suportam o flash. Mas não será a mesma sensação de antigamente. Isso só fará lembrar dos velhos tempos do reinado dos jogos em flash. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.